Para você, o que é morar bem? Para nós, é ter conforto, segurança, estar próximo de tudo e ainda ter facilidade no pagamento. Se para você também, o Residencial Safira 4 é um lugar certo para a sua família. Localização privilegiada, sobrados de 60 metros quadrados, estacionamento coberto, quintal privativo e muito mais. É a hora de realizar o seu sonho. Safira 4. Porque viver bem é o nosso compromisso.